Salve, salve rapaziada, beleza? Samba, para aqui No vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo aí de CSGO é, Mostrando o nome das posições aí da Dust2 Em breve vou trazer demais mapas aí Então, é isso aí Bem, começando aqui pelo time TR Aqui a base TR Aqui Eu geralmente chamo TR no pra B Mas eu não sei o nome dessa posição aqui, então não sei Aqui é o fundo TR. É... Aqui é o escuro TR. Aqui é o escuro alto. Aqui é a escada do escuro. Aqui é o escuro baixo. Aqui a galera chama caixa gorda. Eu também chamo Xbox. Mas o povo chama mais é, caixa gorda. Aqui, meio... Aqui, varanda TR. Bem, aqui, coqueiro. Aqui eu chamo coqueiro invertido, mas outras pessoas chamam caixa verde. É, pra mim, isso daqui não é verde, então não, não sei. Talvez seja da Dust 2 do CS1.6. Acho que é. Não sei. É, mas eu chamo aqui coqueiro invertido. Aqui, esquina do coqueiro. Bem, aqui, ó aqui é a esquina do qualquer um aqui é o fundo do TR aqui a casinha casa ou caverna aqui lixo ou azul bem aqui NBK ou porque eu não sei eu não manjo todas as histórias do CS mas é isso aí Aqui, buraco ou bunker. Todo mundo conhece mais o bunker. Mas também pode chamar de buraco. Aqui, altar do fundo. Aqui, a esquina do fundo. Aqui, rodapé. Aqui é o carro. Aqui é o fogo ou carrigan Aqui, rampa, bombear. Aqui, rampa, bombi... Rampa, base CT... Aqui o L o Elevator. Aqui base CT. Aqui é o Nilba. Aqui é o Bombe A. Aqui RKZ, o Caixa Branca. Eu chamo mais Caixa Branca mesmo. Bem aqui. Bem aqui é o Fresta. Acho que é aqui. Acho que é aqui. Bem aqui é o Fresta. É, aqui é a varanda... Aqui é a escada da varanda... Aqui é a porta do meio... Acho, né? acho que nem precisava falar isso, né... Porque é uma porta que tá no meio, né... Então... Bora ver... Mas aqui... Bem aqui... Eu acho que é Codizeira, se eu não me engano... Aqui... Tem um nome, mas eu não lembro... Deixa eu ver aqui na cola... Aqui tá dizendo que é... Raiko ou Rico, sei lá... Mas eu não, não vejo ninguém falar o nome dessa posição aqui. Então, vai é assim. ser. Aqui é o Noah. Aqui é a porta do bombe B. Aqui parece que é o Odor, não lembro. Não lembro muito bem o nome dessa posição, mas se eu não me engano é o Odor. Aqui, andaime ou Pintor. Aqui, buraco ou janela do bombe B. Aqui é o Bombe B. Isso aqui tudo é altar. Bem aqui é fundo do altar. Bem aqui é caixa gorda do Bombe B. Aqui é o carro. E aqui é a Nilba. Os dois aqui é carro Nilba. É bem aqui. É a esquerdinha, bem aqui. Bem aqui é o NAC bem eu acho que é isso o nome dos ma desse mapa aqui as posições eu acho que é essas os nomes se tiver faltando aí eu, talvez eu traga um vídeo atualizado uh, mas é isso aí eu acho que é, é todas essas as posições que eu sei uh, espero ter ajudado aí vocês em breve vai sair dos outros mapas aí e é isso aí muito obrigado por assistir se inscreva no canal e deixe seu like aí para ajudar e é isso aí falou